Bom, a gente participa do Engenharia dos Paranaense desde 2012, e em 2012 a gente foi sétimo lugar, e a partir disso a gente conseguiu o primeiro lugar geral em 2014, foi um feito inédito, inédito para a gente, e nesse ano também a gente conseguiu o primeiro lugar geral em 2017. Então a gente enfrenta 16 horas de viagem, para mais, uh, para ir lá e ganhar de todo mundo, lá do Paraná mesmo, isso é uma coisa muito gratificante para todo mundo aqui na na nossa instituição. A gente é muito valorizado por causa disso. E a galera de lá também tem muito respeito pela gente por causa disso. Eles, eles sabem, ah, esses caras eles viajam um monte, eles vêm aqui com uma delegação legal assim e eles conseguem ganhar da gente. Isso é uma coisa muito muito gratificante para todo mundo.